nesse vídeo a gente trata de energia mecânica que envolve como a gente vai ver, né tanto energia cinética quanto energia potencial e a gente vai continuar falando de energia potencial de, de energia potencial gravitacional né trabalho da força gravitacional tá mas a gente vai ver aqui se aplica a também outros tipos de energia potencial e outros tipos de energia Uh, cinética proveniente do, do trabalho de outras forças também, ok? Então vamos lá, vamos lembrar que a minha energia tinha né, um corpo numa posição y1, sobre ele agia a força gravitacional, esse corpo se desloca para uma outra posição y2, que nesse caso é maior, mas poderia ser uma posição menor do que y1, e continua agindo sobre ele durante todo o trajeto dele a energia, a força energia gravitacional. Ok? O trabalho da força gravitacional, então, vai ser, né, como a gente já viu, era menos a variação de energia potencial. Esse cara daqui, então, é menos mg, então, 2 menos mg, y1, Ok? Esse cara daqui é energia potencial na posição 2. E o segundo termo é energia potencial gravitacional na posição Y1. Okay? Então, eu posso escrever o trabalho da força gravitacional como energia potencial na posição 2 menos energia potencial na posição 1. Um. Ou seja, é a variação de energia potencial do corpo. Na verdade, menos a variação de energia potencial do corpo. Okay? Como a força gravitacional aqui é a própria força resultante, a gente pode aplicar o trabalho o teorema trabalho-energia cinética. O né? que, que, é, que, que o teorema, é, teorema trabalho-energia cinética me diz? Que o trabalho da força resultante, que nesse caso é a gravitacional, vai ser variação de energia cinética do meu corpo. Vai causar uma variação de energia cinética. Okay? Mas ela também vai causar uma variação de energia potencial. Tá? Como o trabalho é o mesmo, né? tanto calculado com variação de energia cinética como calculado com variação de energia potencial, para força, para força gravitacional, pelo menos, né? Uh, a gente vê que a variação de energia cinética e a variação de energia potencial têm sentidos opostos, OK? Quem que é delta K? Delta K é K2 menos K1. E quem que é delta U? u menos 1. OK? Posso reescrever essa, essa, essa equação desse jeito? E agora substituir delta K e delta U por K2 menos K1 e U2 menos 1. OK? Agora, o que que eu faço? Pego e agrupo os termos que têm índices subscritos iguais. Ou seja, né? Eu vou ficar com vou agrupar os termos que têm K2 e o 2 e o e os termos que têm K1 e o 1. Eu fico com essa expressão aqui. K2 mais U2 menos K1 mais o 1 é igual a zero. E fico que K2 mais o 2 é igual a K1 mais U1. Nota que esses valores aqui estão particularizados né, para a posição 2 e para a posição 1. Um. Mas essa grandeza aqui que aparece, K mais U, é uma grandeza importantíssima em física e na, e na química também. Ok? K mais U é o que a gente chama de energia mecânica da partícula, ok? Então, a energia mecânica de uma, de uma partícula é o que? É a soma da energia cinética que ela tem mais a potencial, ok? Então, né, agora eu posso colocar aqui K2 mais o 2 menos K1 mais o 1 é igual a zero, de novo, porque agora isso vai me permitir... Derivar uma outra relação aqui. Quem que é K2 mais U2? K2 mais U2 é a energia mecânica da partícula na posição Y2. Quem que é K1 mais U1? É a energia mecânica da partícula na posição Y1. Então agora eu tenho que a energia mecânica na posição 2, menos a energia mecânica na posição 1 um, é igual a zero, ou seja, né? esse cara aqui, que é a variação de energia mecânica, é igual a zero, ok? Ou seja, o que quer dizer quando variação de uma grandeza é igual a zero, que é que simplesmente ela não mudou de um ponto para outro no movimento, ok? Esse, essa relação aqui é o que a gente chama de conservação da energia mecânica, tá? Ela não vai valer para todos os tipos de força de, de força agindo sobre o corpo, tá certo? Vai haver forças para as quais essa essa relação não vai é, vai haver situações onde vai haver forças que em que essa relação aqui não vai se não vai valer, ok? Mas, para forças como a gravitacional e a força de mola, a força elástica, né, essa relação vale. Okay? O que, que a conservação da energia mecânica nos diz, de um, de um ponto de vista, né, agora, de interpretação? A gente já viu matematicamente né, como é que chega na, no, na, na conservação da energia mecânica, mas fisicamente, o que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, né, o trabalho da força gravitacional é menos a variação de energia potencial, ou seja, né? nesse caso aqui, movendo de Y1 para Y2, a energia potencial do meu corpo aumenta. Portanto, o trabalho aqui é negativo, o trabalho da força gravitacional. Né? É o negativo, na verdade, é o negativo da variação de energia potencial. Por outro lado, né? O Teorema Trabalho em Energia Cinética me diz que o trabalho é variação em energia cinética. Quer dizer que se ΔU está se aumentando, se ΔU é positivo, então menos ΔU é negativo, quer dizer que a energia cinética está diminuindo. Ora, né? isso a gente já sabia de certa forma intuitivamente. Por quê? Na posição y1, meu corpo tem uma certa velocidade v1, ok? Quando ele sobe um pouco mais, o que que acontece com a velocidade dele? A velocidade dele diminui. Tá certo? Olha aqui, delta k sendo negativo porque essa energia cinética aqui é maior do que essa energia cinética aqui, tá? Por outro lado, a energia potencial aumenta. Ok? A variação de energia potencial, então, que é energia potencial aqui menos energia potencial aqui, é maior do que zero. Por isso que tem esse sinal de negativo aqui, para que a variação de energia cinética seja escrita corretamente. Ok? Então, na subida, K diminui, ok? Ou seja, ΔK é negativo e Y2 é maior do que y1, que faz com que a energia potencial aumente, ok? Na descida vai ser o contrário, né? Na descida a partícula vai ter uma velocidade pequena aqui e maior aqui, ou seja, né? A variação de energia cinética vai ser positiva e isso quer me dizer que a energia, a variação de energia Potencial vai ter que ser negativa para que todo esse cara daqui seja positivo. Okay? Então, energia cinética e energia potencial vão variar, vão, vão ter variações contrárias, né? um vai aumentar e o outro diminui, mas essa variação é feita de modo que a energia mecânica tenha um valor constante. Okay? Ou seja, né? Quando, essa, quando a gente tem isso, a gente diz que essa grandeza, que não varia, que tem valor constante, se conserva para qualquer instante de tempo. Okay? Nos próximos vídeos a gente continua então, a ver é, é, é, é, energia mecânica de, de um corpo.